Você está ouvindo o audiolivro Os Filhos do Grande Rei, uma obra do Espírito Veneranda, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 17 – A Escola Sublime Cipião interrompeu-se como se houvesse terminado a narrativa. Contemplou o céu azul onde vagueavam avermelhadas nuvens do crepúsculo. O vento leve da tarde acariciava-lhe os cabelos brancos. As crianças conservavam-se em profundo silêncio, aguardando-lhe os comentários. Decorridos alguns instantes, o velhinho amparou-se no cajado, buscando talvez energias novas, e informou-o em tom diferente. Esta, meus bons amiguinhos, é a história que eu soube haver Jesus contado um dia aos pequenos de Cafarnaum. Em torno dele, acotovelavam-se filhos dos mais diversos lares. Eram as crianças descendentes de judeus e romanos, gregos e etíopes que o escutavam. Meninos que vinham de todos os credos e de todas as casas, sedentos por seu carinho e ensinamento. E, após longa pausa fixou nos ouvintes o olhar doce e calmo, prosseguindo. Fui informado ainda de que Jesus, atendendo as solicitações das crianças que lhe ouviam a narrativa, esclareceu que a grande escola é a terra, o mundo maravilhoso em que vivemos, cheia de flores perfumadas e de luminosos horizontes, e que Ele, nosso divino Mestre, vinha ao encontro dos príncipes em nome do poderoso Pai, a fim de ajudar a todos na restauração da concórdia e do trabalho, da alegria e do entendimento. Capítulo 18: Os Príncipes O ancião ia continuar quando o pequeno João Veloso, que seguira toda a história atentamente, ansioso por explicações, interrogou com intensa curiosidade. Vovô, quem são os príncipes filhos do grande rei? — São os homens — respondeu o ancião, sem hesitar. — Os homens e as mulheres do mundo, donos de sublimes riquezas que não sabem aproveitar. Cipião pensou um momento e continuou. — Para sermos mais claros, devemos proclamar que os príncipes somos todos nós, que viemos a esta grande e abençoada escola que é a terra, obedecendo as ordens da providência divina. Aqui encontramos a bênção do dia e da noite, do trabalho e do repouso, com mil oportunidades de conquistar a sabedoria e a luz, a elevação e a santidade. Desde o primeiro dia de luta, recebemos a carinhosa assistência de nossos pais. Crescemos entre dádivas sublimes da natureza com todas as facilidades que o poderoso Senhor nos concedeu. Apesar disso, porém, embora a beleza e a glória do educandário a que fomos conduzidos pela bondade celestial por algum tempo, a fim de que possamos adquirir conhecimento e virtude, perdemos quase todo o tempo na preguiça e, orgulhosos, acreditamos nos senhores da criação. Quase sempre começamos, em pequeninos, a fugir de nossos deveres, a desprezar o trabalho, a esquecer os estudos que nos tornarão mais sábios e melhores, a oprimir a natureza, a esquecer os direitos do próximo, e por isso esbarramos na cegueira da descrença, nas feridas do mal, no frio do desânimo ou nas destruições da guerra. Capítulo 19 Escarecimentos de Cipião O bondoso velhinho parecia haver terminado, mas Dolores, a pequena estudiosa, cavou nele os olhinhos brilhantes, segurou-lhe nervosamente as mãos e tornou-a a perguntar. — Vovô, não é possível explicar tudo? Jesus não teria falado mais alguma coisa... Quais eram os monstros que enganaram os príncipes? Quais são os juízes que vieram da parte do grande senhor? O narrador sorriu, visivelmente satisfeito com a pergunta, e comentou. Não cheguei a saber se o divino mestre prestou esclarecimentos finais às criancinhas de Cafarnaum, mas, de acordo com informações que recebi, farei a interpretação para vocês. E, com voz pausada e firme explicou O rei de todos os reis, bom e altíssimo senhor, é Deus, nosso pai de infinita bondade. Os impérios resplandecentes são os sóis numerosos e os numerosos mundos que se equilibram na imensidade, dos quais podemos fazer ligeira ideia, contemplando o firmamento iluminado. Os príncipes necessitados de sabedoria e amor são os homens e as mulheres da terra, Herdeiros divinos da criação Os conselheiros e cooperadores do poderoso Senhor São os espíritos sábios e benevolentes que nos auxiliam em nome dele Em todos os caminhos da vida humana A bendita escola construída para a educação dos príncipes É a terra em que habitamos O vigoroso foco de luz junto do qual foi edificado o nosso educandário É o sol que nos sustenta a vida física a lâmpada suave e enorme é a lua. As árvores e as ervas, as flores e os frutos, bem como os animais de variadas espécies, são os auxiliares dos herdeiros felizes. Os rios e estradas constituem as comunicações que o Pai nos concedeu a fim de aproximarmos-nos uns dos outros. O lar confortável é a casa acolhedora que nos abriga no mundo. O uniforme ou roupa dos príncipes é o corpo carnal que varia de cor na Europa, na América, na Ásia e na África. Os conselheiros monstruosos que os aprendizes criaram para si mesmos chamam-se orgulho e vaidade, egoísmo e ambição, ciúme e discórdia. A rebeldia comum dos herdeiros na escola terrestre revela-se no propósito de dominar os semelhantes através da maldade e da guerra em que todos os poderes da inteligência são utilizados. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. O segundo é a morte, que reconduz a alma às realidades do Grande Senhor. A cegueira que impediu o retorno dos filhos aos braços amorosos do soberano pai é a treva do mal que se apodera do homem, destruindo-lhe a visão e o entendimento. O regresso aos uniformes tão caridosamente autorizado pelo rei poderoso e bom, a fim de que os príncipes recomecem o aprendizado, é a lei divina da reencarnação, com a qual aprendemos, em contato com o sofrimento e com a morte, os sagrados princípios da fraternidade, da justiça, do amor, da concórdia, da paz e do perdão. Capítulo XX Terminando a História O velhinho calou-se, contemplando as crianças que se mostravam risonhas e satisfeitas. A história fazia-lhes sentir a grandeza da vida e apontava-lhes o glorioso porvir. O sol já se despedira do vasto horizonte azul e o vento frio começava a soprar fortemente. Cipião amparou-se no cajado velho, levantou-se devagarinho e, olhando a criançada com um sorriso bom, terminou a narrativa aconselhando Tenhamos todos muito cuidado em evitar o mal e muita alegria em praticar o bem. Todos nós, meus filhos, somos príncipes necessitados de educação na escola da terra. Alguns, como eu, vestem um uniforme mais velho, mas vocês estão começando as lições vestindo roupa nova, forte e bonita. Todos os meninos sorriram contentes e o ancião concluiu. Espero que vocês todos, de hoje em diante, saibam viver neste mundo como verdadeiros filhinhos de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.